Me faz perceber que eu não tô sozinho enquanto eles dormem Minha vida tem sido tão imprevisível Me encontro chocado enquanto alguns morrem Meus pais confiaram na minha ambição Eu não posso ser verme de fraquejar Eu sinto na alma o motivo da vinda Os impulsos não podem me controlar Criado no meio de zona hostil, Com família hostil, tipo visceral O rancor que vários guardam é perceptível eu Sinto muito não tocar na mão descomunal e não me deixam ser Eu não sou do tipo que tira sua própria vida Sou do tipo que dá o triplo pra fazer essa porra acontecer Vai pedir pra quem? Vai morar pra Deus Quer viver passado, mora num museu Eu não sei quem sou Eu não sei de onde Eu não entendo quando que isso aconteceu É que toda noite tem uns sonhos loucos Abra algumas portas Eu de tsunamis Quem nos agovarda Isso pouco importa Você faixa preta Que a vida é tatame Vão dizer que é só questão de disciplina Tudo é mexandagem Tô de saco cheio Não recomendo meus suco e em cocaína Mas entendo que se foi pro submundo alheio a salvar alguém eu já fiz mais do que muito que falam que fazem Viver comparação é se jogar num precipício E já que tem visão é se munir de coragem Porra! Virem a página do livro que diz que não tem caráter na mente de um ambicioso Quando eu era bivete sonhava com vários poucos Hoje necessito disso pra não enforcar o pescoço Ridicularizado na minha juventude Hoje o mesmo cara embora, atenção na DM Não quero ser arrogante é muito menos útil Mas as bosta que eu ouvia me fez enxergar com os olhos de Kenny No quarto sufocado chorando por Lá nas nasgota, que deu sangue pela música. Que fez o que duvidaram pra chegar no patamar. Que nessa cena pouco chegam. Vi vários me afrontar com indireta. No Twitter fui ouvir as tracklist e logo desapareceram. Eu nunca fiz apenas por dinheiro. Eu nunca fiz pra num camarote ou num puteiro. Cercado com suas grupos sem propósito de vida. Que quando cruza com artista, se agarram no primeiro. Antes que pergunta, sigo calmo. Eu não sou vitimista, minha lírica é um salmo A todos que se foram enterrados com sete palmas um A maioria são talentos aliados. Eu represento fio e vários jogos psíquicos da marginária. Que não toleram viver na superfície. Não faço um pouco o caso de quem bota a cara a tapa enquanto os indunos se jogam no cotidão. Interpretado por quem queira, de drop com a bandoleira Segurando uma bica pronto pra baixo Assina de candelária, dessa vez contra o sistema Não confia em polícia, muito menos em política e missa Microfone pra deputa é de Eu vou viver no meu mundinho porque o céu da preguiça ah, Perdi certo nas ideias e vai até o final Só reparo o retrocesso é da autossabotagem Cabeça que manda no grupo não pode viver de passado Comando não volta na mão de mulheres tipo minha mãe Valores enquanto a vida é o múltiplo que o resto é secundário Lembro quando cogitava ser patrão de barrio O aprendizado no trajeto me ensinaram O pode sou veneno da luxúria camuflada